Bem-vindos, seres de luz, a mais esse projeto Conexão com o Sol. Hoje é o nosso quinto dia e estaremos fazendo conexão com Cassiopeia. Cassiopeia é uma constelação. Ela está no nosso céu, localizada no hemisfério celestial norte que tem o um formato de um W, ela possui cerca de 30 estrelas visíveis ao Lulu, além de outras e as cinco principais que formam o desenho da letra W. Vamos dizer, para essa constelação de estrelas, eu te reconheço e agradeço por nos abrir seus portais interdimensionais através dos quais acesso mais espaços da minha própria consciência. Agradeço pela luz que me chega e me traz mais expansão e facilidade. No meu despertar, a sua luz me banha e me reconecta com a minha própria luz, me permitindo ir para as outras dimensões que já esperam por mim. Reconheço a presença constante dos seus influxos magnéticos que atuam, liberando as emoções densas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 a todas as frequências que chegam e a toda transformação necessária para minha ascensão. Reconheço que todo esse processo é a pura expansão do amor que começa a abrir o meu coração, ativando a força motriz deste lindo portal me levando para novas paragens das novas dimensões. Expandir para essa consciência maior me leva para os meus espaços internos de autoconhecimento do meu próprio ser. E eu sou grato. Sou grato por estar aqui e poder me conectar à sua luz e à sua presença.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 Sinto a luz entrando e atingindo os menores espaços, percorrendo todo o meu corpo e me iluminando. Eu me volto para ti e recebo mais desta luz e me envolvo completamente neste processo de total conexão. Eu te devolvo. Em frequências de gratidão por tudo que recebo de ti, expando na gratidão e permaneço com ela.